que é muito perguntada por amigos, conhecidos e nas redes sociais. Como é o um plano de internet para celular aqui na Irlanda? Eu sou a Maria e esse é o Maria Quer Viajar! Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. mais esse exercício de rolar. Antes de começar o vídeo, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me seguir nas redes sociais, arroba Maria para você não perder nenhuma informação. O canal lança vídeo três vezes por semana, terça, quinta e sábado, então, Clica no sininho para você não perder as notificações e não perder as informações de vídeo novo A operadora de telefone que eu uso é a Tree. É, vou deixar no, um link nas inscrições com o site deles se vocês tiverem curiosidade ou quiserem pesquisar mais alguma coisa então eu vou falar como que ela funciona porque é a operadora que eu uso desde quando eu cheguei aqui. Pra comprar o meu chip foi muito fácil, foi só ir numa loja deles, numa loja física, comprar o chip e já cadastrado no meu celular eu comprei o chip pré-pago. Foi 20 euros e esses 20 euros é revertido em crédito pra você. E como que funciona o plano? Você tem 4G ilimitada, quando eu falo ilimitada, é ilimitada mesmo eu pra você ter uma ideia eu não tenho wi-fi em casa tem oito meses que eu moro em Dublin e eu não tenho wi-fi em casa porque eu não senti necessidade eu não uso internet muito meu uso de internet é só pra rede social e-mail da escola que eu falo dos cursos que eu faço e assistir Netflix, youtube eu assisto muito youtube o é, que mais baixar filme, jogo, alguma coisa e acredite se quiser, a internet do meu celular faz isso tudo sem problema algum ela não trava, não cai, não nada a internet é qualidade sempre boa o um mês inteiro eu pago 20 euros a cada 28 dias então não é de 30 em 30 dias como no Brasil, é mensal é de 28 em 28 dias, fecha um ciclo esses 20 euros que você coloca, ele fica de crédito para você usar como você quiser. De cliente, tree para tree, é, as ligações são gratuitas. As mensagens são ilimitadas, eu mando mensagem quando eu quiser, só porque eu não uso muito, né? E é, ligação internacional é um pouco mais caro. Mas eu nem uso, porque para falar a verdade para vocês, eu uso a ligação do WhatsApp. Eu faço aquela videoconferência pelo WhatsApp e ligo para todos os meus familiares do Brasil então é uma coisa que eu não uso, eu só uso a internet então o meu gasto com a internet aqui na Irlanda é 20 euros que aí eu uso no meu celular à vontade e eu, eu compartilho, né, ligo wi-fi do meu celular para usar no meu notebook e pronto internet o tempo todo, mês inteiro, eu não sinto falta de, sentir de ter que usar wi-fi é muito, muito, muito boa mas até hoje, às vezes eu tô ali navegando no Instagram na rua, por exemplo, eu falo assim Nossa, eu tô gastando toda a minha internet, eu preciso parar agora, senão a minha internet vai acabar Vai chegar a mensagem aqui que a minha internet acabou Só que isso não acontece Eu tenho muita internet, muita velocidade, o mês todo é um sonho realizado Muito grande E eu assisto Netflix todos os dias, muito filme, muita informação e não acaba simplesmente e nem reduz a velocidade. Essa internet limitada ela vale para Irlanda, perdão, para Dublin. Então, se você for fazer outra viagem, é, por exemplo, se você for para Londres, se for para outro país Dentro da Europa, você tem 5GB de internet a cada ciclo desses de 28 dias. Então, por exemplo, a gente já foi para Londres, Amsterdã, Escócia, e todas elas eu usei internet a viagem inteira, postando stories e conversando com a minha mãe no Whatsapp, tudo normal, e eu não consegui usar os 5GB. Então, é muito positivo, mesmo assim, você viajar e não ficar sem internet. Lembrando que é dentro da Europa, né? Eu nunca viajei depois que eu vim pra cá, pra um país fora da Europa, então... A, provavelmente eu não vou ter internet porque o acordo está só dentro da Europa. Eu espero que esse vídeo tenha sanado as suas dúvidas. Eu compartilhei aqui a minha experiência, que é a operadora que eu usei, os valores que eu pago quais são as regras dentro dela. Em breve vai ter no blog MariaQuerViajar.com um post comparando as operadoras, os serviços e os valores. Então fiquem de olho lá que logo sai, eu vou avisar pelo Instagram quando sair E aí vocês vão ter uma noção certinha da diferença entre um operador e outro Mas eu quis compartilhar hoje a minha experiência O que realmente eu vivi dentro desses quase nove meses aqui de Irlanda Com plano de celular e telefone Eu sou a Maria e esse foi a Maria Quer Viajar Eu te desejo um dia maravilhoso